O blog de escalada hoje vai fazer a avaliação da mochila Ciclone da marca Curtro. Essa mochila Ciclone é uma mochila mista, ela serve para você usar tanto com o reservatório de água que já vem com a mochila, tanto quanto para você carregar as suas coisas para você utilizar durante a sua trilha ou após a sua pedalada. Esse reservatório é resistente a furos, cabe dois litros de água e promete não deixar gosto na água. Oi, chegamos no final da trilha, depois de 30km pedalando, subida e descida, sobe e desce, deu para cansar bastante, a mochila Ciclone da Curtro saiu bem no teste, principalmente na parte da água. Essa foi sensacional. Não deixou gosto, a gente tinha deixado uma água desde ontem e ela passou com louvor. Mais detalhes, veja no blog de escalada, blogdescalada.com, as avaliações de equipamentos.